Salve rapaziada! E aí, beleza? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, sou ordem Bruto e Youtuber aqui da EW, beleza? Galera, continuando aqui a rotina aí de estar tá gravando os rally Parcha e da LH, já que eles estão no reino e estão aprontando muito, galera. Então sempre que eu ver eles abrindo rally em alguém que eu acho que possa defender. Eu vou gravar, beleza? No caso aqui eu achei que esse player iria defender é, e não foi bem assim que aconteceu, beleza? Desculpa aí pelas mensagens que tá chegando aqui no meu celular. Eu já vou dar aquela silenciada nele aqui. Não vou cortar essa parte do vídeo porque é, tanto faz, eu não vou cortar, beleza? Galera, vamos lá. É, o Zali vai chegar, galera. Você sabe que não dá para acompanhar, então vamos lá, vamos acompanhar aí. Vocês viram o poder inicial ali do player. Eu não preciso ficar repetindo, né? Então, depois aí de muito tempo Os Rally vai chegar Vamos lá Cadê você, meu filho? <risos> Pronto, batendo aí já os primeiros Rally Mano, e é bem rápido mano. Nesse jogo tudo acontece bem rápido E cadê? Pois é, galera. É bem assim mesmo. O ó, segurou 30 rally ainda, galera. Segurou 30 rali ainda, segurou bastante. Foi 30. 30 30 ou 40. Opa, galera. Voltando aqui porque foi realmente 30. Eu parei aqui a, gra a gravação do áudio e da narração pra conferir. Beleza, galera? Vocês viram aí que o set do cara não é ruim, mano. Não é ruim. É, é até que bom né então vocês viram ali que ele defendeu 30 rally galera 30 tinha um bilhão e 100 m de poder e baixou e para 783 m então perdeu muita tropa galera eu não cons... eu não lembrei ele de gravar o início ali para ver as tropas perdidas antes para e o depois então não teve como aí eu saber quantas de tropas ele perdeu eu poderia fazer muitas contas e tentar chegar um número ali, mas dá muito trampo, galera. E não precisa, mano, é muita tropa que ele perdeu até porque ele segurou 30 ali para depois perder aí a última defesa e ser zerado. E ficou aí com 783M. Aqui, galera, já vai partir para um rali aí que já vai chegar invadindo aí um castelo da no... do nosso aliado aí da família M44. E, e o player tem 1.550M de poder Já bateu ali a primeira leva Tá travando sim, galera Porque dessa vez não conseguiu Eu acho que, eu acho que foi o jogo ali Que travou bem Porque não é possível Olha o tanto de Rally, galera Olha o tanto. Depois vocês vão ver no jornal ali Só ali pra contabilizar, beleza? Então O cara segurou tudo Surprise! Como o Leo Estronda falou aí, o cara deve ter se sentido foda Porque, mano, se o cara segurou 60 Rally, contando ali no jornal E depois bateu mais um ali, que agora vocês viram ali Vai ter mais um ali Então foi 61 Rally que ele segurou Depois vocês vão ver um, e a ah lá 61, mano. O cara segurou 61 rali, galera. Isso é muito rali, galera. Muito vocês viram ali que é. é ele defendeu ali todos ali com sete de infi. Provavelmente ele deixou ali 62 rali. Ele defendeu. Atualizando agora para vocês aí. Então, mano, defendeu muito top. Sensacional. As defesas porque foi 62 rali dessa vez aí galera eu vou mostrar um pouquinho aí dos dos líderes de rally que atacou porque senão não teria graça né galera é, é... <risos> teve um inscrito que pediu pra mostrar um pouquinho mas se eu fosse mostrar todo mundo galera não dá então só pra vocês verem são líderes de rally fortes sets insanos eles não ia abrir com setes em cotoco né então vocês vê aí que só solidez de rally top, mano, top, top. Desculpa pela repetição ali. Então, tem 11k sim, galera. É porque, mano, são 62 rally. Você pode ter certeza que tem uns 18 com 11k. Beleza? E mesmo se não tiver os heróis 11k, galera, quando o set é mítico, mano, o cara é full joias, full familiares ali pago, então bate muito forte para segurar essa onda de rally aí. O cara perdeu aí. Em torno aí de. de é, ele tava com BI e 550. Foi para um BI 300. Perdeu ali 200, 200 e um pouquinho de poder. Então foi bom sim a defesa. Depois ele saiu dali, né? Ele fez a parte dele que é defender. Creio eu que ele deve ter brincado ali na falange de bloqueio de inf e inf. Beleza, galera? Creio eu, beleza? Como eu expliquei ali, ó, porque senão ele ele iria limpar ali todas as infi dele, galera. Já que na né, bloqueio de infi os arco ficam um pouquinho perto das infi, creio eu. Eu não sei, não posso afirmar, né? Só tô fazendo uma suposição que ele talvez brincou ali na, na flange ali de infi e bloqueio de infi, mas que foi as defesa top. Foi e o Léo fez a contagem ali. É, ele perdeu 22M de tropas para defender 62 Rally. <risos> Valeu, Léo, pelo, pelo suporte aí, me salvando aí. Então, galera, esse vídeo foi bem curtinho aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Não esquece de compartilhar, de deixar aquele salve. E aí, o cara que defendeu mais de 100 Rally já está com 2.402M de poder. <risos> Pois é, galera. É o que eu tinha falado. O tropas para o cara não seria problema. É tanto que ele ficou é, abrindo fúria. Ele ficou indo reforçar quem tava levando o rally nas guildas, que nem era nada dele. Para ver se os caras vinham nele de novo e não veio. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. E se gostar do vídeo, já deixa aquele like, aquele compartilhamento para ajudar o canal aí. E quem tiver T4 e sonha em jogar aqui na Elite a EW tá recrutando galera desculpa a EW tá recrutando beleza então é isso galera é só mandar mensagem aí para um dos R4 ou mandar aí direto para os a beleza que a gente vai estar tá te recebendo super bem aqui na EW beleza o requisito é você matar seis monstros mano o requisito é você matar seis monstros o requisito é você participar das guerras não precisa fazer FG o único evento que a gente faz assim fora do fg que a gente foca bem aquela festa da rilda lá onde que invoca aqueles monstros lá que rende até que uns baú ali no acho que tem dois dias de evento três não sei tipo que invoca aqueles coelhão lá e o Flipper essas paradas lá aqueles animal louco lá que o lotes inventa beleza <risos> fora isso galera copa é copa lotes essas paradas aí a gente não curte é mais evento de guerra mesmo porque a gente é louco. Então é isso, galera. Fui. Fiquem com Deus. Até a próxima.